Salve, pessoa! Eu sou Gilmar e aqui é o canal da GBF Ambiental, que tem por objetivo explicar de modo crítico, claro e sem enrolação os diversos conceitos relacionados ao meio ambiente. Pode ser que role alguma polêmica, mas isto será ótimo. Não é do atrito que surge a luz? Espero que você goste e aproveite tudo. E para receber nossos conteúdos semanais, inscreva-se no canal e clique no sininho das notificações. Valeu!